Eu sou o anjo desta igreja. Ah, então você quer o carteiro? Tem uma correspondência para mim aí, Zé? Tenha mais respeito com o ungido do Senhor. Para com isso, Zé. Ungido significa Cristo. Nós somos, no máximo, ungidinhos, cristinhos. Você tem que me chamar de Pastor José. Ah, não vai dar porque Jesus é o pastor titular da igreja. Pérgamo era um centro cultural do Império Grego e tinha uma das maiores bibliotecas gregas. Essa cidade disseminava seus pergaminhos, promovendo uma diversidade de doutrinas. Com a perseguição sofrida por Esmina, Pérgamo fica desamparada e se torna suscetível a influências. Pérgamo representa a união da igreja com o Estado, marcada historicamente pelo imperador romano Constantino. Alguns templos e divindades pagãs foram transformados em templos e divindades cristãs. Podemos chamar essa mistura de sincretismo religioso. Constantino já era sumo pontífice de Roma, mesmo antes de se converter ao cristianismo. Mas Jesus não disse que era para a gente adotar um cristianismo ou alguma espécie de religião cristã institucionalizada. Ele simplesmente chamou as pessoas para serem seus discípulos, que nada mais é do que ouvir e praticar suas palavras. Foi Constantino quem convocou o concílio de Nicéia com o objetivo de unificar a igreja cristã. Mas um ano depois, suspeitando de seu filho e sua esposa, assassinou os dois. Além disso, nunca deixou de ser um adorador do sol invicto e de Mitra. Então esse foi o início da institucionalização do cristianismo. Então depois de Constantino, ser cristão passou a virar moda. Observe o texto de hoje. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele quer separar o santo do profano, a igreja da política. Jesus disse que a igreja de Pérgamo se encontrava onde está o trono de Satanás. Esta que era, então, a sede do adversário do povo de Deus. Observe a progressão temporal entre as eras da igreja. Na igreja de Esmirna, tínhamos a sinagoga de Satanás. E agora em Pérgamo, essa sinagoga já se transformou no trono de Satanás. E é assim que o Evangelho dos Salões veio substituir aquele que era para ser o Evangelho do Reino do Céu. Vamos falar a respeito de pontos positivos. Jesus disse para a igreja de Pérgamo que eles conservaram o nome do Pai e não negaram a fidelidade a Ele. Também é citado o exemplo de Antipas, ele que foi uma fiel testemunha e se tornou um mártir em Pérgamo por sua resistência em sacrificar aos deuses romanos. Vamos falar a respeito dos dois principais pontos negativos. Eles toleravam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Esses são os dois pilares de ensino dos falsos mestres. Balaão era um profeta ganancioso que era muciladas para que o povo de Deus sacrificasse aos ídolos e praticasse prostituição. Isso significa que os habitantes de Pérgamo estavam constituindo alianças que Deus não abençoa. Estamos falando de novo a respeito do sincretismo religioso. Balaão tinha o dom profético, mas com motivações políticas e lucrativas. Outro problema eram aqueles que sustentavam a doutrina dos Nicolaitas, que são os seguidores dos vencedores do povo. Na prática podemos dizer que os Nicolaitas são os puxa-sacos dos padres e pastores. São aqueles que incentivam a hierarquia na igreja. Jesus disse para não chamar ninguém de nosso padre, pois um só é o nosso Pai que está no céu. Jesus também disse para que a ninguém fosse chamado de pastor, porque ele é o guia e mestre na igreja. Nós somos todos irmãos. E o que acontece eu é não me arrepender por tolerar a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. Então Jesus disse que vai passar a espada da boca dele. Ah, mas isso está estranho, não foi o que eu apê ensinou no culto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem você tem dado ouvidos? Os vencedores receberão o maná escondido e a pedra branca que contém um novo nome. Foi fazendo o maná cair do céu que Deus alimentou o seu povo quando eles saíram do Egito. O maná traz o conceito de se alimentar da Palavra diretamente pelas mãos do Pai e ele é escondido porque revela os mistérios do reino de Deus. E a pedra branca contém um novo nome, uma nova identidade que o Pai individualmente dá para cada um de nós, mostrando com isso que Ele quer se relacionar conosco intimamente. Caso você tenha interesse em um aprofundamento histórico, acesse esse link que eu vou deixar na descrição. No próximo vídeo, vamos ver como o Pérgamo resultou na igreja de Tiatira. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!